Olá, você já sentiu medo de falar em público? Ou você dorme mal há semanas porque tem medo de críticas de alguém que conhece? Muitas pessoas sofrem de medos desnecessários que os impedem na vida cotidiana. Esse medo pode ser justificado, mas muitas vezes as circunstâncias não causam medo. É esse o caso? Então você pode sofrer de um distúrbio de ansiedade. Você que sofre de ansiedade, distúrbio, medo depressão, estresse, problemas emocionais, vou passar 6 dicas importantes no vídeo de hoje para ajudar a você resolver esse problema que afeta milhões de pessoas ao redor do mundo. Aqui é o canal que traz dicas e soluções para quem sofre de depressão, estresse, ansiedade e outros problemas emocionais a fim de ajudar você e aqueles que passam por esse mal no dia a dia da vida. Então antes já peço um like, inscrever-se no canal e ativar o sino de notificação para me ajudar a trazer mais conteúdos que possam ajudar a vocês a terem dias cada vez melhor. O medo é uma emoção humana e faz parte da vida, negar o medo, analisar, reprimir, lutar ou se preocupar com isso não ajuda você a se controlar, ao fazer isso. Você mantém o medo e ele aumenta. Ao tomar consciência dos seus pensamentos de medo e do sentimento associado e do comportamento de sobrevivência, você se apodera novamente. Investigue exatamente do que você tem medo, quais pensamentos o deixam ansioso, como você se sente e como responde a ele. As dicas a seguir podem ajudá-lo a lidar efetivamente com a ansiedade. Se o medo atrapalha a sua vida e você não sabe do que se trata, é melhor fazer uma terapia para ajudar a se controlar novamente, para que possa aproveitar a vida novamente e cada vez melhor. Então vamos às 6 dicas de hoje. Primeira forma de evitar sua amicidade é encarando seu próprio medo. Evitar a ansiedade desempenha um papel importante em sua existência contínua e agrava a ansiedade e os transtornos de ansiedade. A ansiedade inicialmente quer alertar seu corpo sobre o perigo. Ao evitar o que você sente ansioso, você não pode descobrir que talvez não haja perigo real. Ao, continuar a, fazer coisas que considera assustadoras, você realmente aprende a lidar com as tensões e pode até superar seu medo. Basta fazer a pergunta que você não se atreve a fazer, é verá que nada de ruim acontece. Quanto mais você procura sua ansiedade, mais autoconfiança obtém dela e melhor pode controlar seu transtorno de ansiedade. Segunda forma de controlar seus medos é não deixar o medo te guiá-lo. Não deixe que o medo o guie, não tenha medo de cair ou falhar. Caso contrário, você não vive. É impossível que todos se saiam bem. Mudem seu ambiente e façam o possível para impedir que algo ruim aconteça. Deixe de lado a tendência de querer entender e controlar tudo. Pare a pressão. Procure distrações, como um esporte, uma dança, música ou qualquer coisa que você se senta sempre bem. Simplesmente convivemos com polaridades, revés e sucesso, frustração e paz medo e confiança você é perfeito por causa de sua imperfeição sentimentos desagradáveis pertencem ao ser humano e tem uma função aceite que este é o caso o maior medo que temos é que temos medo de ser nós mesmos o medo mantém você longe da pessoa poderosa, amorosa e radiante que você é por exemplo, temos medo de reações de outras pessoas críticas, mágoa e rejeição ou não acreditamos em nossas qualidades. Nascemos com a tendência de focar nossa atenção no amor. Durante a educação, no entanto, somos ensinados a concentrar nossa atenção no medo. O amor é inato. Aprendemos a ter medo de certas coisas da vida criada pela nossa imaginação. Sua jornada espiritual é abandonar o medo e permitir o amor novamente. Você tem livre arbítrio. Escolha sempre o amor, a luz e a vida do seu coração. Terceira a forma mova-se contra ele, o medo congela você, por causa do medo, você não se atreve a tomar medidas em uma nova direção e mantém uma situação indesejável, você prefere ficar no banco de reservas do que participar do jogo, se você não fizer nada, ficará parado até que se torne doloroso demais para não mudar, muitas vezes, Estamos preparados apenas para mudar se a dor se tornar muito grande ou se uma urgência se apresentar. Por exemplo, uma doença, perda ou divórcio pode dar a você a necessidade de mudar. Perceba qual é a sua necessidade de mudança e deixe-a motivá-lo a seguir em frente. Abra-se para uma nova experiência e inicie um experimento para saber como é. Você pode aprender com experiências agradáveis e desagradáveis. Não tente primeiro ter certeza sobre o resultado. Dê o primeiro passo e considere isso um experimento. Diga para si mesmo, entendo como é esse gosto. Concentre-se no lucro possível em vez da perda. É assim que você se move e cria outras experiências, ideias, resultados e reações. Se você gosta, ganha automaticamente confiança ao fazê-lo de maneira diferente e o motiva a continuar com ele. Quarta forma é reconhecer e abraçar o medo. Não se afaste do medo mas vá em frente, os sentimentos querem ser ouvidos e continuam exigir sua atenção até você fazer isso, conecte-se com o medo sem ser absorvido, você pode sentir medo em seu corpo, pense em inquietação, respiração alta, tensão, peso, tremores, músculos tensos, transpirações, palpitações, náusea e confusão, reconheça que você tem medo, pare de se identificar com isso, receio entre e sinta o que o medo faz ao seu corpo saia do seu ego experimentador para o seu ego observador observe e identifique algumas características da miciedade como localização Temperatura, tamanho, forma, estrutura e cor. Reconheça sem -se sentir que sente essas sensações e envie aceitação e amor a elas à sua maneira. Sua intenção é mais importante que a visualização. Abrace as partes tensas como uma mãe interior, para que haja paz novamente. Faça isso por um a dois minutos, se ainda houver um sentimento desagradável. Pergunte qual é a mensagem que a parte que ela fornece contém para você se conhecer melhor. Seu corpo é um gerador de sinal e mensageiro de desequilíbrio. Leve seu corpo a sério, caso contrário, você inconscientemente se rejeitará. Quinta forma Mantenha sua respiração e tensão muscular sob controle. Embora não esteja claro até que ponto a respiração perturbada e perventilação, desempenha um papel na ansiedade, os exercícios respiratórios também parecem funcionar bem. Isso não apenas acalma, mas também a sensação de que você está influenciando novamente o seu medo. Dessa forma, você se sente mais forte e pode lidar melhor com seu medo. O yoga, a meditação são exemplos que podem ajudar com isso. Porque presta muita atenção às técnicas de respiração. Uma tensão muscular reduzida também ajuda a manter o controle do seu medo. A ansiedade é quase sempre acompanhada por um aumento da tensão muscular. Você pode fazer exercícios de relaxamento para reduzir a tensão muscular. Um bom exercício de relaxamento que você pode fazer a qualquer momento e em qualquer lugar é a prática de deixar os braços encostados ao corpo e relaxe completamente as mãos. Isso garante que seu corpo inteiro relaxe. Sexta forma é você certificar de que o relaxamento está superando seu medo. Se você está mais relaxado na vida e enfrenta situações temidas, o medo será muito menos provável. Você simplesmente não pode relaxar e ficar ansioso ao mesmo tempo. Portanto, realize atividades mais relaxantes, sozinhas ou com outras pessoas como caminhar ou se exercitar, dessa forma, você fica calmo e seu medo tem menos chances. No momento em que você tiver um ataque de ansiedade, faça uma pausa de cerca de 15 minutos. Ao colocar seus pensamentos em outra coisa por um momento, você relaxa e o ataque de ansiedade passa mais cedo. Você também pode fechar os olhos por um momento e imaginar um lugar seguro e tranquilo. Como você durante uma caminhada na praia ou uma boa lembrança de sua infância evocando sentimentos positivos, você naturalmente se torna mais calmo. Essas foram as 6 dicas de hoje, dicas simples porém eficientes, pratiquem e vejam os resultados, e você que deseja um treinamento mais completo que quer se livrar da ansiedade medo ou que sente depressão, estresse, tem problemas de sono e quer ter uma vida mais saudável e equilibrada, confira o treinamento dando um clique abaixo na descrição, e se você achou de alguma forma esse vídeo produtivo para você, então dar um like e ativa o sino de notificação. Comenta abaixo o que achou e o que gostaria de ver nos próximos vídeos. Inscreve-se no canal para ajudar a trazer conteúdos cada vez melhor para nos ajudar a cada dia de nossas vidas. Obrigado, felicidades, um grande dia a todos e se vemos no próximo vídeo.